Chega super rapidinho, eu não pago imposto de nada, eles enviam de um jeito pra gente não pagar o um imposto, inclusive nem aqueles 15 reais, que é aquela taxa do correio, que agora tem que pagar, eu estou pagando porque eles enviam de um jeito já pra gente não precisar pagar, tá? Bom, é, a loja New Chic é uma loja da China, tá? Ela não vende só coisas pra casa, ela vende de tudo, roupa, sapato, tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. Tem lá no site delas, coisa pra costura, tá? Então, vale super a pena você entrar lá pra conferir todas as novidades, promoção. Eles sempre tem bastante promoções no site deles, tá? E o mais bacana, tem cupom de 15% de desconto. Aqui no box de informação, tá o código pra vocês digitarem e ganharem 15% de desconto na compra de vocês, tá? Dessa vez, eu escolhi mas eu já tinha escolhido um jogo de cama, e eu e meu marido gostamos tanto que eu peguei mais dois jogos de cama, tá? A minha cama é o tamanho Queen, tá? Eu sempre confundo com a King, mas a minha é Queen. Mas eles têm desde a solteiro até a King, então é só você escolher o tamanho. E aí eu escolhi dois jogos, eu deixei aqui, aqui vocês não conseguem visualizar bem, mas eu vou gravar o vídeo na cama para vocês conseguirem ver como que fica. Vem quatro peças, então vem o lençol, que é bem grande, duas fronhas, e vem o mais bacana que eu achei. Ele não é um edredom, que nem tá aqui, vocês estão vendo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo que parece o edredom? Mas não é o edredom. Ele é uma capa de edredom, isso é o mais bacana. Gente, não estraga os edredons, na hora de lavar, você não precisa lavar o edredom. Você tira a capa e lava só a sua capa. Outra coisa... No calor agora, eu estou usando ele na cama, as meninas que me acompanham pelo Instagram já viu que eu tava usando ele na cama, só que eu não coloco o edredom dentro, e aí você se cobre porque ele é mais grossinho, o, a capa do edredom. Então, você se cobre com ele, gente, perfeito, tanto pro inverno quanto pro verão. O tecido é maravilhoso, eu vou mostrar aqui as duas estampas que eu escolhi, essa daqui de unicórnio, ela é azul, e o bacana também é que é tudo dupla face, tá? e este daqui maravilhoso que estava na minha cama inclusive como eu disse o pessoal lá do Instagram já viu tá ele é lindo e gente o tecido dele é muito maravilhoso deixa eu mostrar aqui para as meninas amor posso mostrar é algodão tecido olha só esse aqui é o azul e como eu disse vem quatro par vem quatro peças cada uma então no esse aqui na estampa de unicórnio vieram duas fronhas um lençol e a capa do edredom. E este vermelho também. Olha a estampa desse vermelho aqui, gente. Que lindo. Olha isso. tá com Olha a quantidade de pelo. Porque ele estava na minha cama e eu tenho um gato, né, gente? Deixa eu mostrar do outro lado. Olha. Eu posso com isso? Fazendo graça pra vocês, viu? É só porque eu liguei a câmera. Então, gente, olha isso, ó. Os dois materiais são algodão e, gente, top! Muito bom, meu marido é super chato pra roupa de cama e ele adorou é, este tecido, por isso que eu até peguei mais dois. Ignorem o barulho que começou uma chuva bem forte aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá? Mas vocês podem comprar, que a loja é super de confiança, chega super rápido Os preços deles são muito bacanas, tá? A qualidade dos produtos é top Gente, dá uma olhada, ela entrou dentro da fronha, tá? Aprovada pelos gatos também E agora eu vou deixar aqui o vídeo das, duas, das dos dois jogos na cama para vocês conseguirem ver como que fica maravilhoso na cama Bom, pessoal, então, como prometido eu vim mostrar aqui, olha, o jogo de cama, na minha cama. A minha cama, ela é um tamanho queen, então, eu comprei pro tamanho queen, tá? E como eu mostrei lá no vídeo, ele é composto por quatro partes, né? Vem este lençol, que eu não enfiei por debaixo, só pra vocês verem o tamanho. Ele é bem comprido, deste lado tá igual do outro lado, então, olha como ele fica bem comprido. Aí temos também esta capa de edredom, tá? Ela é um pouco mais curta, eu acho que fica bem bacana usar assim. E aí tem as duas capas de almofada. Gente, é maravilhoso o tecido, super amei. As meninas lá do Instagram que me seguem já viram aqui na cama, porque eu já tô usando desde que chegou, por isso que ele tá até amarrotadinho assim, tá? E agora eu vou tirar esse e vou colocar o outro pra vocês verem, então, como que ele fica na cama também. Então, daqui, pessoal, olha, o segundo o segundo jogo de cama, né? Eu não coloquei a parte aqui de cima para mostrar a, a estampa é igual. Uma coisa que eu não falei no vídeo lá, olha, deixa eu mostrar. Olha o tamanho do lençol. É que tá um pouco escuro, porque hoje o dia tá meio nublado. Mas eu queria muito mostrar pra vocês e já postar esse vídeo. Gente, olha que coisa mais linda na cama, tá vendo? Então, esse daqui é só o lençol. Aí, tem a parte aqui que eu falei pra vocês, olha, que é a capa do edredom. Essa é, é tudo igual, tanto um quanto o outro, tá? Só muda a estampa. Todos eles são dupla face. Este daqui, ele não é estampado, tá vendo? O outro, ele é estampado dos, do, dos dois lados. Este é estampado de um lado e liso do outro. Olha que graça. E aí, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, ó, todos a, todas as capas de edredom... Elas vêm com um zíper, aonde você vai abrir aqui, ó. Ah, peraí que eu fechei. Ó, é um zíper bem grande, tá vendo? Aonde você vai colocar o seu edredom aqui dentro, ó. Tá vendo que bacana? E aí sim, então, fica a capa de edredom. Mas como eu disse, agora como tá verão aqui no Brasil, né? Acho que praticamente todas as cidades aí tá bem calor, então, não tá tendo necessidade de eu usar o edredom, então eu uso o lençol e esta capa aqui por cima, porque ela é grossa. Então, ela serve como um cobre-leito, tá? Então, a gente tá usando para dormir agora no, no calor ela como um cobre-leito, que fica super bacana também. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Eu amei! Gente, sério, né? Se eu não tivesse gostado, é o terceiro, já que eu pego desses jogos de cama deles. É muito boa a qualidade e o preço vale super a pena, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.